No vídeo de hoje, eu decidi me tornar o player mais rico desse servidor. Basicamente, está tendo eleições aqui no Utopia e eu quero me tornar o prefeito. E para poder me tornar o prefeito, eu preciso de muito dinheiro para poder fazer vários projetos legais e que o povo vai ficar feliz depois que eu virar prefeito, porque eu já tô contando com a vitória, né? mas não sei, concorrer achando que vai perder. De qualquer forma, parte do meu plano se consiste em eu fazer uma rifa para movimentar o meu posto e a minha loja de carros. E hoje é o que a gente vai fazer a coisa mais tunada possível. Se ficou curioso vê o vídeo até o final, deixa o gostei que rumo a um milhão de inscritos e em breve vai ter dois vídeos por dia do Lajota. Sabe, muitas pessoas falam que a vida é uma caixinha de surpresas. Eu vou ter que concordar porque, querendo ou não, foi uma grande surpresa para mim quando o Jonathan fez esse canteiro de flores e esse cartaz falando para você, linda, de presente para a E a resposta dela foi simplesmente que o Jonathan está me dando medo. Acho que ele é um stalker. Enquanto umas pessoas estão metendo aí nos presentes doido, outras estão com medo e a falta de noção não acaba por aí. Ele não sabe por qual motivo a Poki não fala com ele. Ele. E isso é só mais o um início de um dia nosso aqui na cidade de Utopia. Então, bom dia, gente! Tudo bom? Proposta rápida amigável de La PVP. Se esse vídeo tiver muitos gostei e muitos inscritos novos, semana de vídeo. Dois vídeos por dia. Minecraft, canal La J.P.V.P. Só depende de vocês. E agora é o seguinte. No último episódio, eu fiz o meu posto de gasolina. Ficou muito legal e roxo, né? Que é o que deixa ele mais pânico ainda. Bom, vamos colocar nosso certificado aqui. Aqui é o local bom. E tem algumas coisas que eu preciso modificar aqui. Primeiro, colocando uma caixa de de verdade, uma cadeira de verdade. Algumas coisas para poder guardar estoques e eu quero colocar itens maneiros para vender. Acho que outra coisa que seria bom seria ter gasolina aqui para a gente poder vender ela. né? Eu ouvi por aí que o House tem uma fábrica de gasolina, mas enquanto ele não traz ela aqui, vamos fazer a nossa própria. Vamos começar subindo pela nova rua aqui da cidade de Utopia. Nossa, a firma que é estreita, né? E por mais que a loja do Biel esteja interditada para manutenção, eu vou dela. E o um fato curioso é que por algum motivo tem uma cadeira aqui fora e o trabalhador tá bom, bom, vamos comprar Ender pérolas e varas de blaze Um pack desse e um pack desse. Agora que eu peguei tudo que a gente precisava, vamos fazer aqui no posto mesmo, né? Fazer tum tum. Tchim, tom. Ah, faltou carvão, na real. Carvão aqui, carvão aqui, carvão aqui. LGGJ com sua incrível habilidade de ir e voltar para casa para pegar itens 15 vezes e esquecer as coisas. E eu não falei isso feliz. <risos> pera aí, pera aí. Tá, agora foi, né? Pode pedra luminosa. Coloca a Blaze aqui, mistura com o nosso seiva de Ender aqui e combustível. Agora sim. A minha única dúvida é como que coloca combustível aqui? Será que dá para fazer assim? Ah! Funciona. Agora eu tenho mais uma dúvida. Eu coloquei aqui que 5% é 10 conto. Porém, quanto que é 5%? Ó, Tá marcando ali que eu tenho 10.300 de combustível. Eu vou tentar parar com 10.000 exatos. Tá, eu vou parar com 10.300 que eu tô com preguiça. Foi, tá. Temos 10.300 de combustível. Pega aqui e vamos colocar até ficar 5%. 10.300, né? Ué, doze mil por 3%? por Eu não sei fazer essa conta. Tá, tá. De deixa assim, então deixa esse preço. Muita matemática. Tá consegui encher 33 por de um. Meu Deus, isso vai dar uma maior trabalheira. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Na real, eu acho que pela primeira vez eu vou automatizar alguma coisa. Pera aí, vamos pra casa e vamos pegar umas coisinhas aqui. Pronto, consegui. Eu fiz basicamente esse tubo de fluidos que faz assim. E também fiz essa chave inglesa que faz assim. É, eu usei graveto, tá? Não, não usei várias Blaze, não, não sou tão burro assim. E com isso, sempre que algum líquido aqui fica Pronto, eles automaticamente vão para essa máquina que vão automaticamente para o galão. Então, ó, girou blaze, foi para cá, foi para cá, já virou combustível e assim mexendo o galão. Então, vamos supor que a gente já colocou bastante combustível aqui. Estamos satisfeitos. Eu venho aqui, coloco ele aqui e pronto. Feito. Tá enchendo Aí, por 7%, 8, 9, 10. Vamos deixar encher um pouquinho e depois a gente para. A ideia é encher todos, tá bom? Aí, ó. mas agora eu não tenho nenhuma escolha fora esperar mesmo. Então, carma aí, vamos tirar uma soneca. Ó, eu acho que agora já tem bastante combustível. 22, 23, eu vou deixar todos e até 33 33. Boa. E esse aqui tá quanto e parou no 31. Tadinho. Agora foi só vai faltar esse aqui. Carma, carma que vai. Tá bom, só falta esse aqui. Agora eu acho que vai 5, 6, só esperar chegar a 33. Aí também é uma forma de eu medir se a gente conseguiu vender alguma, entendeu? Eita, foi para 34. Mas não tem problema não. Bom, essa primeira parte já tá feita. Agora a próxima parte é mais legal. Eu preciso tunar a minha loja. Uhum. Eu tive uma ideia, eu posso rifar um carro aqui. Eu gostei dessa ideia. Tá, mas antes então, a gente precisa dar uma geralzinha nessa loja aqui. Precisa melhorar algumas coisas. Vamos começar colocando uma cadeira de verdade, uma caixa registradora e colocando algum sistema pra gente poder cobrar aqui pelos, pela gasolina, né? Porque a, o pessoal não tem de pagar ainda, né? Por sinal, eu precisava de alguém pra trabalhar lá. A Ana não pode ser, porque ela já trabalha aqui, né, Ana? Então não sei. Bom, eu tenho muitas coisas pra pensar ainda, mas primeiro vamos pra casa que eu tenho que ver meus pinguins e fazer os itens pra gente poder fazer os comércios, né? Tudo mais. Colocar registradora e tudo mais. Bom, tô em casa, tá? Reunião dos pinguins. Vocês estão de boa aí, né? Reunião dos pinguins. Não vou me intrometer, vou ficar aqui no canto. Tá, a primeira coisa que eu quero vender aqui na minha loja para atrair clientes é outros tipos de roda. Essa aqui é a roda básica de fábrica, todo mundo já tem ela. Quero vender roda esportiva que utiliza ouro, roda de corrida que usa diamante, roda de neve que usa gelo e tem a roda off-road, que é a que eu uso, que é alguma uma terra infértil. E para fazer tem que misturar a terra com, com cascalho. Também tem a roda de plástico, que eu não sei muito bem porque alguém usaria ela, mas tem. E por último, mas não menos importante, tem a roda ótima para todos os terrenos. O único o problema é que ela usa a pedra do Age, que realmente é algo que a gente não tem como conseguir, mas para ser bem sincero, eu não sei se essas sodas mudam alguma coisa de um terreno o outro, eu honestamente não sei, mas tá, vamos fazer isso eu tava pensando aqui, se eu não me engano o meu grande amigo pânico que vai ter couro para me vender para fazer essas sodas é o YouTube, YouTube, YouTube, YouTube Pedrux, o único problema é que eu acho que ele muito provavelmente está na churrascaria agora, porque ele não tá online no Discord, não tá online no Minecraft e não respondeu no Zap, a mensagem nem chegou para ele, então, como eu Tô precisando disso pra agora, e o Pedro quiser pânico comigo, eu vou dar um bisu aqui pra ver se ele tem. Tem. E eu vou pegar um pouquinho aqui. Aí, meio que na real, eu vou deixar pra negociar depois, porque o apoio o Pedro que se pegaram 50 é o meu. Então, teoricamente, cada um me deve 30, porque eu cobrei a tá? taxa. Eu falei que vai ter que um 60. Então, cada um me deve 30. Então, eu vou pegar uns corinhos aqui e depois eu conto pro Pedro que se a gente conversa sobre na hora que ele for me pagar. Eu vou pegar quatro packs. Eu acho que é uma quantia boa. Agora, o próximo passo que eu preciso é pegar lã. Na realidade, lã preta pra gente. Poder fazer as sodas. O Pedro que me respondeu. O Pedro que me respondeu, gente. Ele falou assim: Eu falei: tá aí! É? Ele falou: tô fora de casa. eu falei: vou pegar a cor da sua farm e falar que você tá na churrascaria e depois te pago. Ele falou: beleza, kkkkk. Então tá aprovado. Mas eu real, eu acho que ele tá na churrascaria. De qualquer forma, a próxima coisa que a gente precisa é muita linha. Eu lembro que eu peguei linha de alguém da última vez, mas eu não lembro de quem. Pois é, né? Eu acho que linha é uma coisa que eu vou ter dificuldade para conseguir. Vou pensar um pouquinho aqui. Bom, eu tava analisando as minhas oportunidades e possibilidades e eu me Ok, que a única coisa que eu tenho para fazer aqui, mano, é pegar essas, essas lã com minhas próprias mãos. Porém, eu estava pensando aqui, já que eu vou atrás de ovelha para pegar lã, isso é uma tarefa perigosa e desafiadora. E uma vez eu li nos livros que as pessoas que são caçadoras, elas tentam pensar como um mob, agir como um mob, ser como um mob. E é pensando nisso que eu fiz uma armadura de ovelha para mim. Agora, sou metade de ovelha agora eu estou com minha cabeça mil por cento mais ovelhas e pronto para conseguir todas as lãs do mundo. Se bem que eu tinha pego já 20 e poucas lãs e apesar de coisa de 30. Então eu gastei tudo que eu tinha à toa. Tá bom, tá bom. Vamos lá. lá. O ovelha Lajota PVP pegando o lã das ovelhas. Por favor, ovelhas como um matinho para nascer mais lã. O único problema é que tem muita lã de muita ovelha cinza. Eu preciso de dois tipos de ovelha, ou a, a ovelha branca ou a ovelha preta, porque o meu objetivo final é transformar tudo em lã preta para fazer as sodas. Porém, a lã cinza não sei se dá para mudar a cor dela. Eu tenho quase certeza que não. Opa! Uma mais uma ali. Ó. Opa! Aparentemente o meu cosplay de ovelha até que funcionou, né? Agora vamos fazer essas sodas. De qualquer forma, o homem ovelha está sendo um sucesso. Eu acho surreal o fato de todos os meus pets estar tá com sede, mas eles não têm a capacidade de vir tomar água que está aqui. Tem que pegar um, botar ele na água, esperar ele tomar água. E ele não quer ficar na água tomando água. Tem que forçar ele a tomar água. Agora que ele matou a sede dele, pode voltar com os amigos lá. Pode importar para você. Pode tomar água aí, capitão. Se hidrata, foi. Fruta já foi, só falta o cobalto agora, boa. Agora a gente pega essas lãs aqui e mistura com essas bolsas de tinta que a gente tem. E com isso vamos ter diversas lãs pretas. Bom, vamos colocar pelo menos uma roda de fábrica, pelo menos uma roda esportiva, uma de corrida, off-road. E a de neve eu não vou conseguir, porque eu não tenho gelo. É, vou ficar devendo essa. Pronto, agora que eu fiz algumas rodinhas, vamos lá para da cidade para a gente começar a esquematizar a venda delas. Na real, eu posso fazer uma entrada nesse galpão dos fundos ali para minha loja depois, né? Bom, mas deixa eu outra hora, porque eu preciso falar com o Raul agora, porque ontem, quando ele descobriu que eu ia me eleger, ele começou com um papo de não confia em políticos, sei lá o que. Mas loucura aí, só que mas eu não tenho o quero a cidade, então eu não entendo porque o nessa é, então vamos conversar com ele, tentar mudar a opinião dele, que ele tá meio da cuca, né? Ô, Raul, tudo bom? Ei, e aí, cliente, é que eu venho comprar um charmezinho do poder? Não, não, não, eu vim conversar, eu vim conversar. Tá, o que, que você quer conversar? Eu queria saber se você parou com aquela paranoia lá de, de, de, de, de não, não quero nem Ninguém de prefeito, sei lá o quê. Paranóia, paranoia paranóia, Paranoia é vocês querendo governar e mandar nos outros. Essa mania de querer mandar nos outros. Sai fora, pai. Mas eu não quero mandar em ninguém. O que, que, que você acha que eu vou fazer de mal? Cara, primeira coisa, imposto. A primeira coisa que você vai fazer é colocar imposto. Eu conheço vocês, vocês são todos iguais. Tá bom, vamos supor que eu coloque imposto. E eu uso o dinheiro do imposto para melhorar a cidade. Qual que é o problema nisso? Ah, melhorar a cidade. Conheço, fi. Eu não quero pagar imposto. Eu tô muito bem assim, tá tranquilo. Todo dinheiro que eu ganho é meu mesmo. Não tenho que dar nada para ninguém. E eu sei que quando vocês entram lá, vocês começam mas, a colocar mas regrinha. Mas assim, em nenhum momento eu falei que ia ter imposto. Mas eu conheço, cara. Ó, da última vez, eu já vi esse filme. Da última vez que aconteceu isso aí, as coisas não deram nada bem, cara. Eu não quero saber de governo, não. Raul, pensa comigo. Não roubaram o banco? Roubaram. Por que roubaram? Não tinha polícia. Não tinha ah. segurança. Tiveram que fazer a polícia depois do roubo. Agora, se tivesse um prefeito... Eu? Isso já teria acontecido faz tempo. Nunca teria sido roubado o banco, porque a segurança ia ser boa e ia ter a delegacia. Será? Será que porque tem um prefeito e evitar roubo? Eu não sei, ô, cara. Ô, House, já pensou que existe um mundo no qual eu tô saindo daqui e eu caio da escada e me machuco? E ia precisar de um hospital na cidade, Raul. E quem vai fazer um hospital? Porque assim, só acontece as coisas quando tem problema. Com um prefeito pode acontecer antes do problema. Cara, ó, eu vou ser bem sincero com você, cara. Eu não quero governo, eu sou contra. Eu não quero ninguém mexendo. Saco me torrando a paciência picobrando cobrando. Então é o seguinte, cara. Quem quiser concorrer, quem for concorrer a essa prefeitura aí, saiba que você vai ter alguém pegando no seu pé o tempo todo, que esse alguém sou eu. Bom, Raul, eu é isso, não tô pela seu cidade, inimigo, mano. Se você, se, mas... você, se você acha que o, esse caminho irracional é o caminho, mano, a gente se vê por aí, então, pode ser? Pode ser, fi. É. Ó, eu sei que vocês vão acabar deslizando e quando isso acontecer, eu estarei lá. V veremos, Raul. Veremos. Veremos. Vamos ver. Vamos ver se você Consegue se manter íntegro até o final aí da campanha, <risos> Bom, como vocês viram, o House tá fora de si. Eu não entendo muito bem do que ele tá falando, mas acho que ele se declarou inimigo meu. Bom, tanto faz, tem coisa para fazer. Eu vou começar aqui o meu projeto agora fazendo o seguinte: vou colocar para vender todos os tipos de roda a roda básica por desconto. conto, roda esportiva por 30. Roda de corrida por 35. E a roda off road que é bem boa por 25. Acho que é tá um valor bom, né? Com o tempo a gente coloca mais estoque de rodas. Acho que eu vou abaixar essa prateleira também, né? Já aqui eu quero colocar galões de gasolina e aqui um funcionário. Hum ficar bom. Tá, vamos reformar esse resto aqui para ver como que vai ficar. Gente, eu terminei os separos no posto e eu acho que vocês vão gostar. Ó, vamos supor que eu sou é uma pessoa normal da cidade, eu venho aqui pra e quero abastecer. Eu não coloquei nada para pagar para abastecer, agora que eu me toquei. Tá, tudo bem, tá tudo bem, eu vou colocar a, a, a, daqui a pouquinho. <risos> bom, finge lá que eu abasteci e tudo mais, eu vou pagar lá. Uh, vou colocar para pessoa ter que pagar aqui. da pessoa vai vir aqui para pagar, normal, eu troquei as plantinhas, é bonitinha. vai entrar aqui para pagar, pá, depois vai ter um funcionário aqui para lá pagar. Beleza, vai chegar aqui, ó, variações de rodas e variações de motor e galão do potente para levar para casa. Mano, agora essa loja está prosperando. Então eu vou mexer com umas coisas, mas está indo bem. Uma coisa que eu quero trocar é essas lâmpadas, essas, essas lâmpadas doente, porque elas são os itens muito raros, como ninguém foi prudente ainda. Toda a lâmpada doente que eu tenho, é de alguma dungeon que eu consegui. Então eu estava precisando trocar por painel luminoso elétrico, porque eu posso guardar isso aqui para outras coisas mais importantes. Mas de qualquer forma, agora eu quero fazer um carro para colocar aqui para o leilão. Mas eu não sei qual carro, então vamos para casa para decidir isso. Na real, uma coisa aqui, ó. Mano, aqui nos fundos vai ser minha vaga de estacionamento. Aí depois eu vou botar uma portinha aqui pra mim. Porque a ideia com isso é eu ter acesso rápido à minha própria loja, né? Ó, vamos pegar nossa bancada de fazer carros e vamos ver qual que é o carro mais louco que nós pode fazer. Mano, não tem como. Vai ter que ser o um mini ônibus e eu vou colocar logo o melhor motor nele. A parte boa é que tudo é baratinho. Eu acho que eu tenho quase tudo isso daqui, senão tudo já. Deixa eu tirar uma foto aqui no meu computador. E ó, ferro confere. Painel confere. Vidraça confere. Headstone confere. E a lã cinza vai ser um dos mais de boas de pegar. Porque aqui tem as ovelhas cinza, como vocês lembram. Lembro que eu não tava pegando a delas, mas existe elas. Ali, ó. Lã cinza. Prontinho, temos seis lãs de cinco que a gente precisa. Agora a gente só precisa colocar uma corzinha nele, um motor e uma rodinha. Prontinho. Motor do melhor de todos, de diamante, que nem eu tenho para os meus veículos. Verdezinho, porque ficou bonito. E uma roda off-road, já que é um carro que vai dar todos os terrenos. E. Prontinho, tá tudo arrumado. Vai funcionar mais ou menos assim. Ó, Aqui nessa parede eu vou esconder um papel. Porém, vou renomear ele primeiro. Aqui eu vou vender um papel de 1% igual 2 conto. Cada papel vai custar 2 conto e eu vou lotar aqui de papel. Como é caixa registradora, eu vou selecionar aqui e vou colocar aqui. Aí vamos supor, ah, acabei de colocar 10% de gasolina. Cada 1% é 2 conto, então com 10% é 20 conto. Matemática básica, só vem aqui, clica aqui, compra papel até dar a quantidade certa. Agora vamos colocar o carro aqui. Mano, olha que da hora essa minivan. Coloquei uma chave nela e agora, como só eu tenho a chave, só eu consigo ligar esse veículo. Não existe uma possibilidade que eu consiga roubar ele. Vou tirar essa bigorna aqui e agora eu vou escrever uma mensagem para todo mundo e enviar falando o seguinte: a cada um. Compra feita ou a cada 1% de gasolina abastecido, a pessoa vai ganhar um ponto nessa rifa. E depois eu vou sortear e alguém vai levar esse carro tunado pra casa. Mano, isso vai dar bom. Isso vai dar bom. Agora sim eu vou me tornar primeiro marcico. bem que eu acho que eu já sou, mas o ficar ainda, né? Enfim, é nóis. Amanhã nós vamos ver o resultado.